Uma cidade totalmente vazia Uma verdade que eu nunca saberia Vivendo com minha família Ninguém sabia o que ia acontecer no final O mundo foi devastado Sobrou apenas granos e folhas Mas por um descuido acabo caindo. Um subterrâneo sem nós e sem vida Andando, mancando, não tem mais ainda Roupas me perseguindo, venho para em um lugar Onde o tal de B12 irá me ajudar Conversando como o Melino, tem esperança, mas sou o único que pode a torre escalar Chegando à torre com o plano B12, me conta sobre o habitat Criaram a cidade pra se proteger, mas tudo deu errado e não dá mais pra voltar Como o mundo agora está habitável, então vou ajudar a todos libertar Não me ferem, não descansarei até estar em casa A humanidade está pronta pra salvar, Mas não posso negar que estou Disperso em meio a evolução Caí da superfície, eu quase morri Eu corri, corri, companhia, consegui Conseguindo ajuda pra poder agir E assim os robôs poder usufruir do mundo eu me sentia tão bem Então vamos fazer com que todos sintam também O guardião da aldeia falou que são muros Conseguiram ir pro centro e depois pra superfície Como conseguiu com a ele era bota E eu mesmo falo sobre um lugar pra sair dessa bencinha Só que nos ajudou e nós ajudamos ele Imprevisto no escuto mas eu saí atento. Achamos bota azar, e ele disse que o matal de Clementine Tem um plano e ela está no centro Achamos Clementine com plano sublime Usar o tempo ela é pra poder chegar ao topo. Precisava de bateria e tal já de cotaria Com a ajuda de blaze mas sei seitos de boa box preso mas escapei, B128 salvei Clementine se separou pra xixi continuar Fomos pra sala que lá não tinha ninguém então era perfeito pra gente escapar. Depois de tanto esforço, meu amigo cai no chão. Mas não foi nada em vão. O plano funcionou. Eles estão livres e eu também estou aqui novamente. Nessa cidade que não está mais vazia é uma verdade. E eu nunca saberia parado, respiro no ar puro Ninguém sabia o que ia acontecer na realidade Estou de volta à liberdade eu Não vou deixar ninguém na mão Quero me libertar, mas eles também querem Que vai sair do subterrâneo O meu amigo e os que não me ferem Não descansarei até estar em casa A humanidade está pronta pra salvação Hoje estou ciente de que estou em mim